Rapaziada, beleza? O canal será começando pra vocês. Hoje eu vou falar sobre as diferenças entre Sydney, Melbourne e Brisbane, que é a minha cidade do coração. Se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Então, eu acho que esse é um dos primeiros vídeos que eu vou fazer realmente com números e dados e. blá, Bonitão aparecendo pra vocês, para ter um guia definitivo sobre qual cidade você vai escolher pra você não ter mais dúvidas, ok? Ok. Então vamos lá, população, hoje eu fiz uns cálculos muito loucos aqui, mentira, eu fiz cálculo nenhum, peguei tudo do site do governo mesmo. Então a população de Brisbane tem 2.2 milhões de pessoas, é uma cidade um pouco menor. Uh, Sydney 4.8 milhões e Melbourne 4.4 milhões de pessoas. Então, como vocês podem ver, Brisbane é uma cidade bastante, bastante diferente de Sydney e Melbourne em relação à população, uma cidade muito menor. Um pouco do clima, eu vi que bastante gente vem falar comigo e perguntar, ah Deoti, Pô, aí, eu sou do Rio, mas aí eu, eu queria ficar aí numa cidade aí, pô, fria, sacoé. Aí o pessoal fala de Melbourne, né? Então você está certo, você, carioca do Rio de Janeiro. Carioca do Rio de Janeiro é a mesma coisa que você falar, tipo, paulista de São Paulo. Paulista de São Paulo. Ah, né? merda. Eu, eu tô, tô louco, tô louco. Hoje tô louco. Então, Brisbane, ali, tem 126 dias de sol por ano, mais portly sunny, que é parcialmente ensolarado. Ou seja, Brisbane tem mais de 226 dias... De sol no ano, então é sol pra caralho por isso que o estado se chama The Sunshine State o, o estado ensolarado, né? Não é por menos. Uh, Sydney tem um clima variável, né? Então uh, ele é a menos na maior parte do ano, ele tem 100 dias de sol por ano. Uh, não que seja uma cidade chuvosa, não é, mas é uma cidade uh, não tão ensolarada quanto Brisbane, uh, e Melbourne tem impressionantes 46 dias de sol por ano, e o resto é partly sunny de novo, que é par parcialmente ensolarado ou nublado, que é na maior parte do tempo em Melbourne, nublado. Então eu costumo dizer, na verdade, essas, essas comparações um, de Melbourne é parecido com São Paulo, Sydney, Rio de Janeiro e Brisbane, Minas Gerais. Então eu costumo dizer que uh, é meio, meio esse, esse tipo de comparação com os climas. Tá? O preço de casa... Sydney chega a ser 47% mais caros os aluguéis e os preços de compra de casas, né? A, a gente bem sabe que Sydney, e Melbourne tem um dos aluguéis mais caros do mundo, né? Em comparação a, né, a Brisbane, que... É uma cidade menor, é, ela tem um custo menor de vida aqui também, e o custo de aluguel é muito mais barato do que Sydney e Melbourne. Você que tá aí nesse lado da tela também, se você mora em Sydney, mora em Melbourne e acha que eu tô falando merda, põe aqui embaixo nos comentários, por favor, se você acha que os preços do aluguel de Sydney e Melbourne não são tão caros assim quanto parece. Então eu peguei alguns preços de casa no realestate.com.au, que é o site oficial de venda de casas aqui na Austrália, uh, em Brisbane ele sai 504 mil dólares, em Sydney 920 mil dólares e em Melbourne 665 mil dólares, as casas que a gente pegou elas são a uh, médias né, Casas é uh, uma média de casas que eles têm no real estate então vocês podem ver que Brisbane é metade do preço de compra de casa O que que tem de bom nessas cidades? Uh, Brisbane é principalmente uma cidade em expansão, principalmente com a nova, a, com a construção do novo Cassino Resort aqui na cidade que vai se estender pelos próximos seis anos. Então eu converso com várias pessoas todos os dias a respeito de intercâmbio e eu ouço muito a, a mesma pergunta repetida sempre Tem emprego na Austrália? Tem emprego em Brisbane? Como funciona isso? Então em Brisbane, galerinha, já tem aí pelo menos uma garantia de que se você quer trabalhar em obra pelos próximos seis anos vai ter emprego a rodo nessa cidade com essa construção do cassino, uh, do cassino que vai ter por aqui porque ele vai ser um negócio monstruoso. Foi um investimento de mais de 6 bilhões de dólares dos chineses aqui na cidade, então a China está investindo aqui em Brisbane, eles querem que seja uma cidade tão grande quanto Sydney e Melbourne, então vai ser. Sydney já é uma cidade mais consolidada, né? então é uma cidade grande, já tem a sua estrutura pronta, não tem tanta expansão. Quanto Brisbane no momento E também, obviamente, tem mais empregos do que Brisbane Só que sempre tem aquela relação Mais empregos, mais pessoas procurando Menos empregos, menos pessoas procurando em Brisbane também né? uh, E Melbourne é considerada a melhor cidade do mundo para se morar em qualidade de vida Eu, sinceramente, não sei o porquê Eu gosto de Melbourne mais do que eu gosto de Sydney Já fui para lá Se vocês acompanharam o nosso mochilão pela Ásia e Austrália Vocês vão ver que a gente foi para Melbourne, tem uns 3 vídeos de Melbourne, vocês sei se forem um pouco mais para trás vocês vão ver uh, eu acho a cidade belíssima, é maravilhosa, é uma cidade muito boa de se viver mesmo mas eu não sei uh, se realmente ela tem uma qualidade tão maior do que Brisbane nesse sentido eu gosto muito de Brisbane eu gosto muito de Brisbane, então eu sou um pouco suspeito para falar das outras cidades mas... Não, <risos> mas... Melbourne é sim uma cidade muito boa para se morar é uma opinião pessoal falar que eu acho que Brisbane é um pouco melhor do que outras cidades. As vibes das cidades. Uh, Brisbane é considerada uma cidade um pouco mais de interior. Uh, então ela fica a uma hora da praia, né, uma hora de Gold Coast. Então você pega o trem aqui, uma hora, uma hora e meia de trem sai em Gold Coast. Uh, ela é um pouco mais parada, né? A vida noturna não é tão agitada quanto Sydney nem Melbourne. As lojas fecham cedo, se bem que as lojas fecham cedo em qualquer lugar da Austrália. Isso é uma palhaçada. Mas ela é uma cidade muito mais pacata do que Sydney e Melbourne isso com toda certeza então se você quer uma cidade com qualidade de vida que seja uma vida um pouco mais tranquila você de São Paulo por exemplo que está cansado daquele rush quer ver uma cidade tranquila sem trânsito sem nada Brisbane é a melhor opção uh, Sydney é onde tudo acontece né a, a, os eventos os principais eventos shows etc eventos culturais assim como São o Sydney está para gente assim como São Paulo e Rio está pra vocês no Brasil então é onde tudo acontece né? cidade grande rush trânsito gente pra tudo que é lado, correria e tal então é aquela pegada de cidade grande mesmo tá e Melbourne é a mesma coisa, Melbourne, eles, eles se batem bastante em e Melbourne né? então eles têm esses, esses aspectos muito parecidos também então é uma cidade grande, a, com muitas opções de lazer tem restaurante a rodo, Melbourne é uma das capitais gastronômicas da Austrália também que saudade que eu tô de comer um, um, um italiano lá em, no meio de Melbourne ali muito bons restaurantes de Melbourne, então é, pra você que procura alguma coisa um pouco mais no rush é Melbourne e Sydney, para você procurar uma coisa mais tranquila com qualidade de vida, é Brisbane. Falar um pouco também sobre as áreas em demanda em cada cidade. Então, cada cidade tem uma, tem uma área específica de trabalho que eles estão procurando mais. Em Brisbane, para todo mundo que trabalha com agricultura, é, tem muita vaga para cá. Todo mundo que trabalha nessa área com certeza consegue alguma coisa muito mais interessante para cá, porque tem muita fazenda, muita produção por aqui. Ah, assim como turismo e transporte também. Por que eu estou falando de transporte? Eles vão começar a construir também o metrô em Brisbane. Ah, então vai ter muito emprego nessa área do metrô, na área de construção e depois também na área técnica do metrô. Ah, eu sei que tem bastante gente que trabalha nos metrôs no Brasil, etc. ele tem esse conhecimento. A gente tem um amigo meu, um amigo nosso coreano inclusive, mandar um beijo para o Boi e para Paloma nesse vídeo, que ele trabalha nessa área de metrô também. E a gente já ofereceu para ele vir para cá, já falei para ele que eu faço o processo dele e ele consegue vir para cá e trabalhar no metrô, porque ele tem muita experiência no metrô. Então, para você que também trabalha nessa área, vai ser uma coisa muito boa também. E na área de turismo, para você que é formado em turismo, gosta de turismo, etc, Brisbane também tem uma área muito forte em turismo por aqui, principalmente se você for para Gold Coast também ou para as praias aqui próximas, né? Tem muita montanha, praia, então o estado de Queensland em si tem muita coisa bonita para se ver. Ah, uh, em Sydney, mais comércio e negócios mesmo, são áreas que eles precisam bastante, é, tanto na área de saúde, educação, seguros, a área, área financeira, então todas essas partes mais de escritório, mais administrativas, Sydney tem uma carência muito grande também para pessoas que trabalham nessas áreas. Então só recapitulando, financeira, comércio, administração em geral, então essas áreas são interessantes para Sydney. Uh, em Melbourne também tem uma área muito grande de agricultura, assim como o serviço na área automotiva e na área financeira também. Não sei se vocês sabem, mas o Grand Prix de, a, da Fórmula 1 fica em Melbourne, né? Então é um, uma das pistas né, de, de corrida de Fórmula 1, fica em Melbourne. Então isso também atrai bastante gente que gosta de trabalhar nessa área, tão, não só nessa área, mas como no setor automotivo num todo. Melbourne também é, uma, é a capital da arte na Austrália também, então você vai ver muito grafite pela rua, é, muitos museus, muita parte cultural, então você que... aquele povo de humanas... É Melbourne. Essa é a sua cidade. É, Sydney também, porém, como toda cidade grande, Sydney e Melbourne tem seus problemas de cidade grande também. Então, o Rush, moradores de rua, mendigo, tem a violência um pouco maior também. Claro que nada comparado com o Brasil, né? Vamos colocar isso no seu devido lugar, né? <coughs> em relação a Brisbane, que você não vê mendigo na rua. Você, é, aqui nem pode, na verdade. Se tem um mendigo na rua, a polícia vem, recolhe e leva para um abrigo. Nem tem. Então é, é diferente a vibe da, das cidades em comparação. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e você já sabe, se você quer vir para qualquer uma dessas cidades, entre em contato comigo e eu vou ajudar vocês a trazer todos vocês para cá, conhecer essas cidades maravilhosas, da maneira mais rápida, prática eficaz e segura que você pode ter e eu posso oferecer. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!